O assunto política é tão delicado, né? Eu não sou cientista político. E o que eu sou? Eu sou um especialista em comunicação e em gestão do conhecimento. peço consultoria para empresas que precisam se comunicar com as pessoas hiperconectadas. E para essa minha consultoria eu tenho uma abordagem, que é meio que tentar ignorar o detalhe, porque o detalhe geralmente acaba nos desviando da visão geral. E aí vamos falar de política já viu o título, que vai ser alguma coisa a ver com o caos que a gente está vivendo político, e vamos falar de política. Eu fiquei pensando, acho que todo mundo tentando pensar em metáforas que ajudem a gente a sintetizar o que a gente está vendo. E eu pensei muito, até porque eu já pensei nesse tipo de metáfora outras vezes, que é o cabo de guerra. Não sei porque eu pensei num, carro, num cabo de guerra numa praia. E como é que funciona essa, essa visão? Tem a galera que quer tomar a praia, quer ser dono da praia. A galera A e a galera A linha. A e A linha porque os grupos são mais ou menos os mesmos. Então você está lá de longe, vendo o pessoal lá puxando, o pessoal do A, o pessoal do a linha puxando o cabo. A volta deles tem uma galera que são noticiadores. O problema é que os noticiadores são amigos, são os caras que alugam, alugam cadeira para eles, né? Colocam propaganda, ou seja, governo e mídia. E a gente só fica sabendo o que está acontecendo, olhando de longe, vendo o pessoal berrar um monte de coisa lá, vendo o que a mídia está repassando para gente, e a gente está perdido nesse negócio, querendo ver quem que vai ficar com a praia. Aí você pensa, poxa, o problema é o A ficar com a praia, o problema é a linha ficar com a praia. Eu já coloquei A, porque não é A e B e C, não é nem A e 1 que seria melhor, né? Você tem o grupo dos alfabetos e o grupo dos números. Não. O problema não é saber que se é o A ou se é o B. O problema não é saber se a mídia é confiável ou não é confiável. O problema não é a praia estar na bagunça. O grande problema dessa história é que A e a linha estão disputando a praia sem consultar a gente. Até hoje a regra do jogo era a gente chegar e falar assim, eu quero A, eu quero A linha. Tudo bem, desde primavera árabe, indignados, ocupai, está se questionando muito exatamente essa questão, que todo mundo que a gente vota é A. E a gente quer outra via, a gente quer uma coisa diferente. Vou falar nisso. Só que o sistema hoje ainda é esse. A gente vai lá e vota. No mundo inteiro. E tem aquela brigalhada para a gente votar em A ou em A linha. E o que a gente está vendo no Brasil hoje é muito delicado, que é essa quebra da regra do jogo. Tá? Você fala assim, ah mas cometeu crime, não cometeu crime. Depois da votação do impeachment e da anulação da votação do impeachment, da anulação da anulação da votação do impeachment, já ficou claro que a gente está diante de um cabo de força. E aí você pensa assim, não, pode ser... Você tem o conspiracionista, né? Não, isso tudo é uma farsa para a gente ficar prestando atenção só nisso e esquecer da questão de que a gente não quer nem a nem a linha. Poderia ser, só que eu acho que tá muito bagunçado para a gente acreditar que existe uma teoria da conspiração. E veja bem, se fosse uma teoria da conspiração, se fosse tudo combinado, em algum momento alguém ia esquecer um celular, mesmo que eles usem o blip, o Sei lá, a opção sussurro do blip. Blip. coloca a link aqui embaixo. Para se comunicar, em algum momento, um sobrinho, um tio, um amigo, pseudo-amigo, um aliado traído, alguém que se deu mal, alguém que teve uma crise de consciência, um Snowden de da vida, vai achar o um celularzinho, vai capturar a tela e vai vazar tudo. Eu acho que o que a gente está vendo mesmo é uma guerra caótica de cabo de força, os caras querem a praia de qualquer jeito. E eu não quero nem saber se a gente vai votar ou não. Se a gente não votar, melhor ainda, entendeu? Claro que não vejo no horizonte nenhuma possibilidade de se cancelar indefinidamente o nosso poder de voto. Lá vai ter eleição de qualquer forma em 2018, ao que tudo indica, mas de repente, sei lá, esses caras fazem tanta jogada, de repente a gente só vai votar de novo em 2020. Enfim, tá, essa bagunça e o que a gente deveria... Se preocupar, é eu quero votar. E mais ainda do que eu quero votar, que isso é o mínimo, isso é o que a gente já tinha garantido. O que a gente não pode esquecer é que a gente tem que analisar essa questão de quem é a, o terceiro, quem é essa terceira via, quem é a terceira, quem é a primeira, sei lá, quem é a próxima via. A gente tem os políticos e a gente tem quem? Há muito tempo, desde, sei lá, 2008, 2005, que se fala, com a internet, a população tem o um poder. Que não é bem o que a gente está vendo, é mais ou menos. Quando teve lá as coisas de 2013, foi Dilma lá, o meia-culpa, dar uma enroladinha... Quando cada vez que tem uma grande manifestação, depois de 2013 não teve nada tão grande assim, é tudo muito. Vou colocar um link também de um artigo que eu escrevi mostrando que depois de 2013 foram muito mais manifestações de manutenção do sistema do que de quebra, de subversão do sistema. Em todo caso, tem uma vozinha, só que a nossa voz é ainda é muito insossa, é muito fácil a gente perder o foco com a bombardeio da mídia. E também não acho que a mídia esteja conspirando nada, tá? eu acho que é uma questão assim. Cara, é difícil falar de uma questão de quadro geral, é muito mais fácil falar qual é o político que está entrando, qual é o político que está xingando, qual é o político que está batendo na mulher, sei lá. Então não culpo muito a mídia não, eu não consigo realmente ver essas conspirações, essas coisas assim. Eu acho mesmo que é um caos, que eu vejo mesmo é um caos. Só que no meio desse caos, nós, vocês, eu, temos que ir tentando pouco a pouco, de preferência muito a muito e encontrando um eixo, uma linha central, um foco. E qual é esse foco? Eu acho que o primeiro foco é que a gente tem que ter a internet. Ela está em risco no Brasil. Tem até um vídeo, vou colocar o link para um vídeo sobre o ai 5 digital. Ela tem tá risco de várias formas. O WhatsApp pode cair a qualquer momento, um, qualquer site, na verdade, pode cair a qualquer momento, porque qualquer juiz tem poder para paralisar um pedaço da internet que nos garante que não vai paralisar tudo. E no momento exato que a gente precisar trocar informações uns com os outros, fazer um grande movimento de opinião, de mobilização, de articulação, podem enfiar na cabeça, ah, é terrorismo, vamos derrubar Facebook, derrubar tudo, parece absurdo, me parece absurdo. Mas também parece absurdo derrubar um WhatsApp do jeito que vem derrubando sistematicamente. Enfim, derruba-se com facilidade. Grampeia-se qualquer um com facilidade. Estão reagindo de desculpa para tudo para violar a nossa privacidade e a nossa garantia de capacidade de comunicação. O nosso primeiro foco é esse, a gente tem que valorizar a nossa internet. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, eu vou fazer outros artigos, outros vídeos, tentando falar sobre o que a gente precisa para poder garantir a nossa voz nessa nova democracia que a gente vê que está nascendo pelo mundo. Eu devia fazer um vídeo também sobre nova democracia que está nascendo pelo mundo desde 2008, né? Ou antes, na verdade, em 94, na França já tinha umas coisas bem legais acontecendo. Enfim, eu acho que o... são dois alertas que eu acho que a gente tem que ter em mente num momento como esse. Um é não é legal o pessoal disputar a praia tirando a gente desse negócio. Isso não é jogo de futebol, que tem um cartola lá, que tem um cartola que chama? Eu sou um zero em futebol. Que os caras decidem lá os times e a gente só assiste e não perde nada se o time ganhar ou perder. Tá, tem gente que acha que perde muito, mas na realidade não perde grandes coisas. Isso é um país. É muito legal que a gente possa escolher quem vai governar, mesmo que a gente tenha que escolher entre o menos o pior. É, a gente está escolhendo. Mesmo que a gente ache que a escolha da maioria é uma porcaria, a sua escolha seria melhor. Cara, você vota, você põe os seus argumentos, se você tiver internet, e assim a gente vai amadurecendo democraticamente. Depois a gente vai para os próximos passos. Então a gente tem que estar tá alerta num momento como esse. Bom, é isso. Seja o que o destino quiser, ou a gente puder fazer. Curtiu o vídeo, dá um like, não curtiu. Se você não curtiu, você não chegou até aqui. Se você é, já viu outros outro vídeo do canal, cara, assina aí que ajuda muito a gente a perceber o quanto está valendo a pena fazer o, o canal, além de ajudar bastante a promover no Facebook. No Facebook? Olha, gente, no YouTube. É que já está tarde, já tem okay, mais de 20 horas que eu estou acordado. É isso, tchau, tchau. Mentira. Como é que eu começo a falar sobre isso? Então como é que a gente tenta... Então como é que eu posso tentar... Então o que eu fiz para tentar colocar uma visão... Difícil falar sobre essa porra, né?